Eu começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, me desculpa que eu tava muito sumido Mas agora eu voltei E esse é o meu primeiro vídeo com a minha câmera Galera, faz tempo que eu comprei essa câmera Mas fui usar ela agora Porque não tinha como passar os arquivos dela pro computador Mas agora sim, tem Porque meu pai eu pedi pro meu pai comprar esse negócio aqui Que põe o um cartão de memória da câmera aqui E passa pro computador Esse negócio custou 100 reais essa câmera cara que não, não, se É um arquivo e importante que agora eu tenho. Então, galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal cara, voltamos a esse quadro, reage na comentários galera, se você quer que eu reaja o seu comentário, você pode comentar nesse vídeo aqui eu vou no vídeo que tem mais comentários ou seja, o vídeo que tem mais comentários é o vídeo do pudim amassado que mano, tem muito comentário nesse negócio tem muito comentário, por isso que eu sempre pego os comentários de lá eu sempre reajo os comentários de lá mas também tem alguns comentários que são de outros vídeos aqui, mas a maioria são do pudim amassado, galera, se inscreve canal pra gente chegar a 700 inscritos e muito obrigado Tô 600 inscritos, tô muito animado, cara Tá, então vou começar o primeiro comentário aqui Comentário do meu amigo Robert Mastio Exclui por favor É esse vídeo aqui, ó É esse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui, não vou excluir nada, não Mas eu também passei uma vergonha nesse vídeo Tá, próximo Bom, primeiro, o que, que esse cara está me chamando de idiota? Olha a foto de perfil dele, olha o nome dele, o nome dele é Dinozinho K Nome feio, hein, querido Vou até dar coraçãozinho no seu comentário de tão revoso que eu... Google Player Vlog. Que Próximo Tá melhor que o Ted. Ó o... Voltei, vou tomar em orgulho. Bom, vamos pro próximo comentário. Já tá muita confusão demais. Alexandre Maia tá com a foto do Lucas Marques aí. É sério? Ele tá zoando com a minha cara. Deixa eu pesquisar aqui. Gente, me desculpe, eu não sei o que, que aconteceu com a câmera. A câmera tá com a bateria cheia, mas ela desligou sozinha. Então, eu perdi a parte que eu fui pesquisar que o Star Wars é um personagem Star Wars. Mas ele é mesmo um personagem Star Wars. Então, vamos pro próximo comentário. Gacha Rosa 11 Pera, pera, pera, pera. pera. Era pra você, 29 mil, Mas com de Como assim? Como assim? O podia amassar. Acabei de ver, tá com... Quantos que tá mesmo? Deixa eu ver. Eu podia amassado daqui. Tá, ó. 51 mil. Gente, obrigado pela agência. Mano, vamos chegar a 80 mil realizações? Vai lá, divulga. Próximo comentário. Então vamos para os últimos comentários aqui, porque eu acho que o vídeo já está muito longo. Ó, <risos> oh, comentou assim. A Heloísa Valentina comentou no vídeo do Pudim amassado. Eu não entendi essas imagens. Daí a Agatha Rosa Santos da Silva respondeu. Eita, é burro coloca ponto final em tudo. Por que ela colocou em cada palavra ponto final? Eu? Não entendi suas imagens. Estranho, mano. Vai pra escola. Eu querendo usar quem é burro. Vamos pro próximo. Canal Games. A foto do Marshmallow. O cara é artista. Comentou no vídeo. Que podia ir Mano, eu sou. Acho que eu vou cortar essa parte do vídeo. Vamos próximo comentário. Já <risos> que é assim que tá, é assim que tá, porque... D -d -t -t -t. Mano, por que você comentou isso? Último comentário! Brena Vídeos comentou Que lugares estranhos, lobo! Não é por isso que o vídeo se chama Os oito nomes de lugares mais estranhos, não é? que? Eu Sim! Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, reagir nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso, galera. E tchau, até o próximo sábado Às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite Fui